Olá, consulentes, sejam todos muito bem-vindos, já estou aqui embaralhando e vamos ver. Uma situação que se não aconteceu, vai acontecer muito em breve para Sagitário. Já pulou uma carta aqui. Sagitário, você não está conseguindo enxergar uma solução para esse momento conturbado? Talvez você já tentou se posicionar, mas aí gera brigas. Então, você se fechou no seu canto, não querendo decidir. Nada agora. E a outra pessoa pode ter te virado as costas. Enfim. Aqui tem duas pessoas. Uma demonstra mais confiança. Mais energia. De fazer o que quer. Porque é mais corajosa. E a outra pessoa é mais amorosa, pensa sempre no outro, é mais sensível. E por mais que esteja uma bagunça agora, as coisas vão dar certo. Olha aqui o casal juntos, felizes em um momento melhor e mais firme, com compromisso sério de fazer essa situação andar da melhor forma. É como se isso fosse acontecer através do seu posicionamento, da sua decisão sobre essa situação. Que pode ser... Ficando com essa pessoa, desde que sua postura seja outra. Tendo aí alguma estratégia do bem. Tipo, se impor ou soltar um pouco o outro. Preenchendo mais o seu dia com o que te faz bem. Ou até mesmo partindo para uma nova situação com outra pessoa. De qualquer forma, em qualquer escolha que você fizer, o momento é favorável e te fará bem. Quatro de Paus é um momento de alívio com um equilíbrio emocional mas estruturado. Tá bom? Gratidão.